A Justiça Federal de Mafra inaugurou sua nova sede na Avenida Coronel José Severino Maia, em frente ao Fórum. Segundo a diretora do Fórum da Sessão Judiciária de Santa Catarina, Erika Giovanni, a sede deve facilitar o acesso do cidadão. Em frente à Justiça Estadual, tem o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal. Então é um local em que os órgãos públicos estão concentrados em Mafra, então isso facilita o acesso mais conforto, né? então o local tem é, todo com internet, é, computadores e muito bem feito pelo, pelo proprietário aqui da região que atendeu a todas as exigências da Justiça Federal. E agora um alerta para os moradores do seminário e sítio dos Howen. O abastecimento de água desses bairros pode ser afetado nesta quarta-feira por conta da interrupção do fornecimento de energia elétrica prevista entre as 10 e 30 da manhã a 16 horas. E para fechar, o vereador Diogo Teles Cordeiro foi eleito novo presidente da Câmara de Itaiópolis para 2022. A vice-presidência ficou com Otávio Melnig, as vereadoras Carolina Gaio e Kelly Strister assumem as funções de primeira e segunda secretárias. Para ficar bem informado o tempo todo, acesse o Rio Mafra Mix. Amanhã retornamos com mais notícias. Momento R Mix Oferecimento: Imóveis Rio Mafra. Aqui você compra, vende, aluga e divulga o seu imóvel. Conecta-se. Lá, especialista em colchões. Vem que aqui dá negócio. Loja Zain, qualidade e tradição. Há mais de 40 anos, a loja que veste você em sua casa.